não beba mais que um copo pode emagrecer muito rápido receita para emagrecer e aí pessoal tudo bem com vocês depois de ver esta receita de abóbora que é um tesouro para a saúde e emagrecimento a sua visão sobre esta fruta vai mudar muitas pessoas têm costume de comer abóbora agora tomar o suco já é outra história isso quase ninguém faz pois não sabem o efeito no emagrecimento que este precioso alimento tem. A abóbora possui em sua composição uma carga gigantesca de vitaminas e minerais, muito poucas calorias, 0% de gorduras saturadas e nenhum colesterol. Por isso, ela é uma mina de ouro para perder peso e te ajudar a emagrecer. Por sua facilidade de ser encontrada e pela variedade de receitas disponíveis para abóbora, fica fácil de incorporar em sua dieta e aproveitar os seus benefícios e das suas fibras e sementes o consumo de abóbora é frequentemente recomendado por médicos em programas para perda de peso controle de colesterol e tratamento de algumas doenças A abóbora é um vegetal que possui vitaminas b1 b2 b6 vitamina e vitamina c e beta carotenos minerais como fósforo potássio magnésio ferro cálcio matéria orgânica e sacarose contendo também sais minerais vitais para a saúde assim como carboidratos a metade de uma xícara de suco de abóbora é recomendada diariamente graças às suas várias propriedades terapêuticas e medicinais agora usando o suco da abóbora para perder peso a abóbora é um alimento ideal para perder peso pois possui poucas calorias e é rica em fibras e por ser muito nutritiva e conter muitas fibras o vegetal aumenta a sensação de saciedade e prolonga o processo de digestão isso te fará comer menos segundo especialistas consumir fibras na dieta diminui a taxa de absorção de glicose no organismo e isso mantém o nível de açúcar no corpo estável para o consumo de abóbora fazer a diferença na perda de peso este vegetal precisa entrar como um substituto de algum alimento mais calórico que você costuma comer pelo menos uma vez por dia se você come pão ou um pedaço de torta à tarde por exemplo o suco de abóbora tem que entrar em substituição a este alimento vamos ver agora como fazer o suco de abóbora para perder gordura do corpo ingredientes um quarto de abóbora crua e picada um pedaço pequeno de gengibre uma maçã cortada em pedaços meio limão espremido na hora e 500 ml de água modo de preparo coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata muito bem em seguida sirva-se imediatamente esta bebida não pode ser guardada para tomar depois porque ela rapidamente perde as suas propriedades esta bebida também tem o um efeito pelo menos três vezes mais emagrecedor se consumida antes de praticar exercícios físicos e musculação mas e você o que achou deste suco de abóbora emagrecedor que vale ouro para a saúde deixe nos comentários e se você gostou deste vídeo curta comente e compartilhe com seus amigos e amigas nas redes sociais e se ainda não se inscreveu inscreva-se no canal um fortíssimo abraço e tenha uma saúde abençoada.